O quinto episódio do Hell's Kitchen começou doce. Esse é do Brasil. Um pouco mais longe que isso, esse é da Uganda. Oh. Mas o chefe Carlos Bertolazzi se encarregou de colocar sal na sobremesa dos participantes. Eu achei a sua ideia sensacional, a execução primorosa, mas não para gastronomia, talvez para a construção civil. Mesmo com escorregão e explosão na cozinha... A equipe vermelha venceu pela primeira vez na temporada. No jantar, o chefe não perdoou os diversos erros de Léo. Por que colocou cebola? Tem cebola na receita? Tá nessa praça? Não, chefe. Então sai daqui. Vai tentando, gastando tá. toda a tua tinta de lula até você não ter nada. E acabou eliminado do Hell's Kitchen para a tristeza de muitos participantes. Obrigado. Hoje, os 11 profissionais testam seus conhecimentos em um jogo de tabuleiro. Você vai preparar uma milanesa na cara de um dos seus adversários. Oh! <risos> Mas com o chefe, é difícil acertar a jogada. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. Quem vai chorar no jantar de hoje? O Hell's Kitchen começa agora. No último jantar, a equipe Azul perdeu um grande amigo. Eu não conheço muito bem o Léo, mas talvez tenha faltado um pouco de conhecimento para ele se dar bem nessa cozinha. E hoje, a Friboi vai testar o conhecimento de vocês. Tanto gastronômico, quanto sobre carnes bovinas. A começar o dia sem o Léo foi muito triste, porque não teve risada no café da manhã, não teve nenhuma brincadeira. Perdeu um pouquinho da cola do grupo, sabe? Vocês vão ter que me mostrar confiança Escolhendo um representante da equipe que deve saber bastante sobre gastronomia e comida de uma maneira geral. Vocês têm 30 segundos para me indicar alguém. Isa. Eu? Pode ir. Tá bem. Então eu olho para trás, todas as meninas. A Isa. Falei, gente, tá bom, né? Se vocês confiam em mim, então vamos lá. Bruno. O Zé conhece bem também. O é bom. O Zé é bom. Vamos, Zé. Obrigado. Equipe Azul, quem que vocês escolheram? Zé, Zé Maria, Maria. chefe. Eu tenho mais conhecimento, mais bagagem. Essa é uma prova de mitos ou verdades. A única coisa que vocês têm que fazer é me dizer se a afirmação que eu vou fazer é um mito ou uma verdade. Se vocês acertarem, vocês têm direito a jogar o dado. E aí vocês começam a se locomover pelo nosso tabuleiro. Vocês já devem ter reparado que nós temos um boi da Freeboy e um símbolo do Hell's Kitchen. O boi da Freeboy vai dar direito a vocês castigarem a equipe adversária. Já se vocês caírem no Hell's Kitchen, quem paga o mico são vocês. Um tabuleiro gigante. A gente se sente um pouco criança de novo, um dado enorme. Tudo que a gente quer é jogar aquele dado. Bruno e Valdiceia vão ser os responsáveis por jogar o dado. Tá todo mundo no pensamento de ganhar. Uma carne nunca deve ser cortada contra a fibra. Verdade. Na verdade, é um mito. Cortando a carne contra a fibra, permite que você obtenha o máximo proveito da carne. As fibras são fáceis de detectar, porque correspondem à direção das fibras musculares. Ao cortar a favor das fibras, a carne fica fibrosa ou pegajosa. Não é dessa vez que você vai jogar o dado. Pergunta agora para Isabela. As embalagens a vácuo têm conservantes e a carne embalada a vácuo tem pior qualidade que as cortadas em açougue. É um mito. É um mito porque o uso do vácuo justamente evita conservantes. <risos> Valdiceia, pode jogar o dado. Eu vou com a minha fé. Valdiceia, é só jogar o dado. Adoro jogar dado, adoro jogar jogo de flabuleiro. Eu quero muito entrar nesse jogo. Isabela, escolha um adversário para comer uma colher de wasabi. Oh. Tento lembrar dos meninos quem é o que menos gosta desse tipo de coisa, de wasabi. Eu quero o Renan. Uh. <risos> Tô feliz. Poxa, aguento comer pimenta, aguento tá, mas wasabi é muito forte, cara. Eu fiquei com muito medo na hora. <risos> Ah. Escolher o Renan, velho, tá de zoeira com a minha cara, véio. vai escolher qualquer um, o Bruno, vai escolher Diego, tadinho, eu acho que ele não merecia isso. Zé Maria, a idade do boi no abate não influencia na maciez da carne. É um mito. É um mito. A idade que o animal é abatido é fundamental para determinar a maciez. Em animais mais velhos tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares perde a característica de se gelatinizar com o calor. Quanto mais velho o animal, mais dura a carne. Pode jogar o dado. Cinco de novo, Brunão. Uh! <risos> Isabela, a maturação deixa a carne mais macia e aromática. É uma verdade. É uma verdade. A maturação da carne é um processo enzimático natural de amaciamento da carne em condições de temperatura controlada. Esse é um processo pelo qual toda a carne Friboi passa. Valdiceia, pode jogar o dado. Vamos lá, Uva. Quatro. Quatro. Tudo bem, tudo bem. Zé Maria, o marmoreio não está relacionado com as características sensoriais da carne. É um mito. É um mito. O marmoreio, que é a gordura entremeada no meio da carne, é uma característica sensorial que pode ser percebida pelo consumidor. Bruno, pode jogar o dado. Vai, Brunão. Yeah. Um, dois, três, Oito. quatro, cinco seis. cinco, seis. Zé Maria, eu quero que você escolha um participante do seu grupo para tomar uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Rodrigo. É, lembra muito o meu passado em relação a esses joguinhos. Eu acredito que ver um oponente pagando uma prova é bem divertido. Nossa, velho. Os homens adoram a sábia, no... Meu Deus. Obrigado. Eu prefiro que seja a Isa lá jogando e eu de fora. É uma responsa, né? Carregar o time nas costas. Isabela. A carne assada deve ser imediatamente servida, evitando assim que fique dura e seca. É um mito. É um mito. A carne deve repousar para que, ao cortar, ela não perca todo o seu suco. Pode jogar o dado, Valdiceia. Dois. Dois. Dois! <risos> Isabela, você vai preparar uma milanesa na cara de um dos seus adversários. <risos> ah, vem Bruno. Yeah! Toma, Bruno. A melhor coisa que me acontece hoje é esse milanesa. Eu fiquei tipo, gente! Na verdade eu queria fazer milanesa de todos os meninos. <risos> <risos> Olha isso. Eu não sei se vocês vão ganhar essa prova, mas vocês já estão se divertindo. Ah, muita? Né? É. A Isa vai me pagar. Zé Maria. Temperar a carne com sal e pimenta por no mínimo 15 minutos antes do seu preparo faz com que a carne fique mais macia e suculenta. É um mito. É um mito. O sal retira todo o líquido de dentro da carne. Portanto, ele deve ser adicionado na etapa final. Bruno. <risos> Três. Um. Dois. Yeah. Zé Maria, a Isabela não pode mais responder as perguntas E você tem direito de escolher outro adversário pra ficar no lugar dela Eu escolho a Ana, chefe Ana, por favor, fica aqui no lugar da Isabela Eu acho que o Zé Maria me subestima demais Talvez ele vai surpreender um pouco comigo no jogo A prova do tabuleiro está acirrada E a disputa casa a casa vai chegando ao final Ana, a melhor indicação para saber se a carne está no ponto certo é a cor dela. Mito. Mito. Textura e temperatura são melhores indicadores. Sim, chefe. Valdiceia. Só aprendi com meu noivo. Que isso, Val? Oh, <risos> que isso? Três. Ah. Opa! Opa! Opa! Opa! Você vai carregar essa caixa de batata até o final do jogo. <risos> Eita, chefe. Pela televisão parece que tá levinha, mas não é não. Zé Maria, quando a carne descongela, não pode ser congelada novamente. Mito ou verdade? É verdade. É verdade. Quando a carne é descongelada, não é indicado congelar novamente porque ela perde qualidade nesse processo. Seis, seis, seis, seis. Oh, a... Aí o seu ah, adversário aê, avança uma ir, casa. Ah, não, não. Não, não tem nada a ver. E agora volte duas casas. Aê! aê. Duas Cuidado aí, Zé. Pode <risos> Ana, quinoa não é um grão. Verdade ou mito? É mito. É verdade. A quinoa é usada como grão, cozida como grão, mas na verdade é uma semente que vem da quinoilha. Zé. Adicionar sal ajuda a ferver a água mais depressa. Mito. É um mito. O contrário é verdade. O sal dissolvido aumenta o ponto de temperatura de fervura, fazendo com que ela demore mais para ferver. Apricha, Brunão. Ah, não. Um, dois, três. Porra, mas tá com Volta uma falta de sorte. Tamo junto aí. Tamo junto. Ana, facas afiadas podem cortar mais facilmente seus dedos. Mito. Que a reza da val vai surtir efeito sem ajoelhar por favor e quem vai agradar ao chefe teve uma hora pra fazer esse prato Se só que fosse um reality de stand up seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça quem vai levar a melhor na prova mitos e verdades a ana da equipe vermelha ou zé maria do time azul ana Facas afiadas podem cortar mais facilmente seus dedos. Mito. É um mito. É mais fácil um cozinheiro se cortar com uma faca cega por causa do esforço para conseguir o corte. Valdiceia, sem ajoelhar, por favor. Deixa eu tirar dois de novo. Eu errei demais. Tirar dois de novo. Dá um cedo. Três. Oh-oh. Zé Maria. As bananas podem ser colocadas na geladeira. Uh... É verdade. É verdade. A casca da banana vai ficar mais escura, mas ela vai continuar boa. Vai continuar boa. Bruno, não. Para mim não foi muito difícil assistir o Zé respondendo errado ou certo. Eu acertei algumas e errei algumas também na minha cabeça. Então ficou, acredito eu, bem pau a pau. Para essa prova, a Friboi selecionou dois cortes de carne que você pode confiar de olhos fechados a fraldinha e o contrafilé. Zé Maria, como representante do seu grupo, você pode escolher o corte de carne. É o contrafilé. Então a equipe azul inteira vai utilizar o contrafilé e a equipe vermelha vai utilizar a fraldinha. Além disso, vocês vão ter uma hora para fazer esse preparo, enquanto a equipe perdedora vai ter 45 minutos. Faltando tempo é sempre desvantagem. A vantagem da equipe vermelha é que vocês também vão utilizar um corte da Friboi. Uma carne que tem garantia de origem e um rigoroso controle de qualidade. Pessoal, valendo! Ah, ter um tempo a mais pra fazer a prova é sempre bom, né? Você ah, pode trabalhar com mais primazia ali os alimentos. Foi demais. Foi legal. A gente consegue no mesmo dia. Ai, 15 minutos a menos de novo. Faz muita diferença. Hum, que gosto de ovo. Você não vai lavar essa cara, não? Não carece. Eu tô aqui, paradinho, olhando pra esquerda e, e a meleca descendo, assim, na cara do Bruno. Aí descia uma meleca daqui e aí eu ficava olhando e rindo, né? O Bruno, cara, tá ótimo com isso aí. Pimenta no c... dos outros a refresco. E não tem essa. Vamos pra cima sujo, com ovo, com farinha. E não nada. Como é que tá a pele aí? Espetáculo. Espetáculo. Tá travada, não dá pra sorrir. Eu tô praticamente um bife empanado. Vamos! Uh! Sustou! <risos> Qualquer tempo é válido, né? Então, é sempre ruim ter tempo limitado na hora de fazer as provas. Alguém pegou meu pano. Foi aqui. Eu deixei agora. Sério. Gente, pega outro. Ei, Top, mulher, aí. o tempo... Top, gente, okay. Ah, não. Molhado, não. O foi lado, não. Foi eu. não pan, eu, eu montei tudo aqui. Vocês pega. Isso não é certo. Eu abri mesmo meu kit com meu nome. Eu cheguei. Pegou tudo. Mas, gente, falta de respeito é óbvio, é meu. Faca tá lá, tudo tá lá, meu nome tá lá. Você sabe como usa o motor? Não. não, só a Isa. A Isa só. Isa não quer me mostrar. Ah, ele sabe. Eu acho muita sacanagem fazer isso com pessoas. Ó, oh, tá bonito, hein, Renan? Eu vou... Fazer uma massa à base de beterraba pra ela ficar na cor, numa cor rosa indo pro vermelho. E vou usar o contrafilé moído, o que muita gente não usa. às de temporada. Maneira, vô. Legal, né? E resolvi jogar um molho mais impactante, que é um molho de manteiga de amendoim. Ai, eu tô preocupado se você vai ter tempo de cozinhar essa massa. Eu vou cozinhar, chefe. Porque a gente perdeu 15 minutos. Estamos na merda <risos> mesmo, <risos> Que boa ideia! A última coisa que eu lembrei foi do cogumelo, que eu tinha que maçaricar ali todo. Coloquei em cima do prato e a burra aqui foi lá, maçaricar, esqueceu e bah, o prato estourou. Ana, o que, que aconteceu aqui? Fui maçaricar o cogumelo em cima do prato, chefe, desculpa. Pois é. Vou descontar da sua caixinha. Ok, chefe. Que vergonha. Que burrice, que vergonha. Mas acontece, né? Um minuto! Oh, não! Mano! Oh, não! como Um minuto! Eu não tenho nada montado, não tenho prato. Cinco, quatro, três, dois, um, agora. A única coisa que eu penso é jogar as coisas no prato e colocar lá na frente. Então, acho que Deus te der. Bom, chegou a hora de ver o resultado da prova, mas antes, a equipe azul tem cinco pratos e a equipe vermelha tem seis. Como vocês venceram a primeira prova, Zé Maria, vai até o passe da equipe vermelha e elimina um dos pratos. Qual prato você eliminou? Eu eliminei uma massa verde com o caldo branco Isabella lá. Se ele me tira, é porque ele acha que eu sou um adversário forte. Já estou pensando nisso. Vamos começar, então, Zé Maria e Ana. Acho que ninguém aqui quer perder para o Zé Maria, em hipótese alguma. O chefe é um miolo de contrafilé grelhado, servido bem mal passado, é, temperado com mostarda de Dijon e ervas finas, servido com uma salada de legumes diversos, sobre uma cama de caviar de berinjela. E o molho, na França, eles chamam de jus É Nada mais é do que o molho da própria gordura da carne. Gostei muito do ponto da carne, está bem temperada. Os legumes estão bem saborosos. Obrigado. Parabéns. Obrigado, chefe. Eu fiz um creme de alho poró com manteiga e a fraldinha selada rapidamente e o cogumelo tostadinho. Quantos pratos você quebrou para me trazer um cogumelo? Seu prato não tá ruim, tá bom, tá saboroso. Mas acho que nesse nível da competição, eu espero que realmente vocês me tragam pratos mais complexos, mais elaborados. Por isso que a Vitória vai pra equipe ao E apesar de eu ter feito um prato que o chefe gostou, não foi suficiente para ele que faz 35 ingredientes. Então, paciência, né? Renan e Adriana. Não estou muito confiante, não. De todos os meus pratos foi o mais feio, porém, saboroso. Linguiça. Velha conhecida. Só que essa aqui você fez. Totalmente na mão. Como é que você conseguiu a tripa para fazer a linguiça? Eu retirei da, de outra linguiça. Criativa. O sabor lembra mais uma cafta. E todo o tempo que você teve para fazer a linguiça, você não teve para fazer o acompanhamento. É só pra não servir assim. Desculpa. Desculpa. Desculpa eu. Nem temperou a mussarela. Daí a mussarela eu botei lá por falta de tempo de acompanhamento. Na boa, não sei se era melhor sem ou melhor com. Bom, oh, chefe, eu fiz um capelete com o um ragu da, do contrafilé pra mostrar que o contrafilé pode ser feito de outra forma, não ser grelhado. E o molho é a base de pecorino. Você teve uma hora pra fazer esse prato? Sim, chefe. Eu podia ter trabalhado um pouco mais na apresentação. A carne dentro tá um pouco dura e eu acho que o creme tá mascarando todo o sabor da carne. Tava gostoso, tava uma massa boa, só que, pra prova, eu tinha que ter destacado um pouco mais a carne. Você pecou no seu acompanhamento. Eu achei a ideia da linguiça ousada, porque você fez, você foi atrás da tripa, tá saborosa, mas eu esperava um pouco mais do conjunto do seu prato. Mesmo assim, é suficiente pra ganhar do prato dele. Qualquer carne eu ia arrasar. Beijo. Bruno e Mariana. Com o prato assinatura e esse prato, acho que são, foram os dois pratos que eu tenho mais confiança em entregar ao chefe. Eu fiz uma páprica schnitzel com contrafilé. Acompanhamento. A batata. Tradicional, Tradicional de batata. Cozida. A milanesa foi uma homenagem à sua performance na prova. Essa tá melhor empanada do que essa. Graças a Deus. Eu só tenho um pouco de dúvida quanto a servir a milanesa coberta com molho. Eu nunca é legal você colocar o um molho por cima, porque acaba amolecendo o empanamento. Fiz uma semolina cremosa com cogumelo satiado. Fiz a fraldinha... Trufada. T é, finalizada com azeite de trufa. Dispensável. Dois pratos bons. Trabalharam bem a carne, o acompanhamento não empolgou. Ponto pros os dois. Muito orgulho de empatar com o Bruno. Eu acho ele um bom cozinheiro, um, um competidor forte. Rodrigo e Carrie. Estou apreensivo, mas estou muito confiante, porque realmente eu sei o que eu botei dentro desse prato. Eu fiz uma quinoa com um sofrito um pouquinho levado para o lado oriental, leva um pouco de gengibre. Eu fiz um contrafilé com crocante de temporá e o molho é um molho que eu chamo de thunder, que é um molho de manteiga de amendoim apimentado. O seu prato tem textura, tem sabor, a carne está bem cozida. Prato bem feito. Obrigado, chefe. É um prato mais fino, um prato mais elaborado, brincando com textura, cores, molho. Carrie. Eu fiz a creme de parmesão, a camada de. Creme de parmesão de baixo, fofale, e tipo de bolognese a la a, a, arrabiata. Desculpa, com uma champanheira. à arrabiata. Sim. Eu comeria 10 pratos desse. Mas não numa competição como essa. Ponto pra vocês. Se ele quer comer 10 pratos, ele foi gostando. Eu acho que foi mais sobre, talvez, presentação... Diego e Val. É um clássico em inglês. Morei na Inglaterra e comia muito esse, essa tortinha de carne e tal. Eu acho que o chefe vai gostar. Eu vou começar a acreditar que você só sabe fazer torta. Eu uh, fiz um beef pie e daí fiz um, um ragu de contrafilé. Fiz uma cama de purê de batata com cebola caramelizada. Coloquei no fundinho e fiz um, um ragu legal. E a feia, É uma boa torta. Só que você me surpreendeu. Da primeira vez. Na segunda, já não é mais surpresa que você vai me trazer uma boa torta. Mas daqui pra frente eu vou, eu vou fazer algumas coisas mais uh, ousadas, né? Vejo que alguém andou praticando quenelle, né? Chefe, eu fiz um purê de batata rústico, é, legumes grelhados e a fraldinha. Eu coloquei um molhinho de shiitake e uns alhos fritos por cima. Sem sal, sem sal gostoso. Fiquei com medo de salgar os legumes com a batata com o molho da carne, que estava um pouco mais salgado. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. São detalhes que precisam ser corrigidos, precisam ser melhorados. E você com a sua torta. Será que a Val com seu purê de batatas rústicas vai empatar a prova?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 Agora sim eu tô vendo um pouco de sorriso. Chefe, eu sou que, apaixonado né? por FC. Você não tem ideia do que isso me dá de felicidade. Apaixonado. E as meninas, além de limpar as duas cozinhas, vão preparar um lanche revigorante pra receber os nossos campeões. Olha tá só. Tá, tá bastante pimenta e tá, bastante pritio. wasabi, chefe. Obrigado, pessoal. Obrigado, chefe. Vou fazer é. bastante Nossa, wasabi, tá, gente? Eu minha maia, cara.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 Ah, se hoje qualquer um que vier me dar uma facada, vai sair de pescoço quebrado. Ah, eu tenho que apertar o seu pra é. trás aqui, não assim, né? É, porque aqui você tá me ajudando, tá Ah, espera aqui, já ah, é. Eu te Suamos pra caramba, ah, o esforço físico foi muito grande e vamos chegar com fome, hein? Hello, Gilda. Vocês estão de brincadeira comigo, Ana? Né? Não, Gilda.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 Os garotos eles chegam eufóricos e ficam zoando bastante com a equipe feminina, mais uma vez. Estou para pra que vem que é? eu, Pra servir a gente. Pá, deixa gola. eu te servir. Servi. Então, vem mais, é, mais, é, mais é, é, Come! a Ai, que ódio! Rodrigo vem a minha tapioca, merece uma chave de braço. Como é que tá a tapioca, Rodrigo? Olha gente, eu posso perder o braço, mas essa tapioca tá...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 E o Diego vai ficar no carpaccio. Não, não, não. Já só tem quatro aí. Ah, cinco fatias. Uma volta e uma no meio. O carpaccio é simples de fazer, né? Porém, ele quer aquelas linhas perfeitas, né? E isso que vai dar um pouquinho de trabalho. Dois daqui com isso ah, agora. Carpaccio, ok. Vou fazer dois aspargos, a gente abre duas ostras. Ô, oh, vocês dois da entrada. Quem tá fritando esses ovos aqui? Eu, Bruno. Sensacionais. Obrigado, chefe. Valeu, Bruno. Não.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 a próxima mesa. E cadê o resto dessa mesa? Aqui, chefe. Chef. E o resto? Dois eu... nhoque, dois carbonara, dois fagotino. Ele, ele falou que era um, chefe. Você que falou que era um, velho. Você falou... Você, falou Você falou que manda era Como tá um. aqui o tempo inteiro. O chefe falou dois. Desculpa, chefe. Eu tô fazendo fagotinho e nhoque. Pois é. Quantos pratos a gente faz num restaurante ao mesmo tempo? Ou eu Vários. vou ter um cozinheiro pra cada prato agora? Vários. O senhor tem razão. É um nhoque tá faltando, cara. É, tá aqui, velho. É peneiro, ó. Faz alguma coisa pode, também, pode.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 Eu sou perfeccionista. Eu quero entregar coisas certinho. Quem aumentou aqui? Eu vou diminuir, então. Ah, calma, Val. Calma. Eu tava testando minha, minha promoção. Não, mas não pode. Tá, Consiste... já diminuí. Já diminuí. Não, desculpa. Já de... eu não calma, quero dar... calma. Já diminuí. Não, mas você não calma, entende. Eu tenho que testar. Ele, terpalou, ele vai queimar. Tá eu já diminuí. Não, não, não. Sai, Val, por favor. Agora meu cordão blue vai queimar fora muito rápido e não cozinha certinho no meia.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 Melhor que não tinha esse, porque assim, nós conhecemos no um restaurante, trabalhamos no um restaurante e estamos juntos agora no, no mesmo restaurante. E você quer casar comigo? No momento que eu peço a em casamento, me deu um frio na barriga, cara, passou a nossa história toda na cabeça, assim. Pessoal, tô dando um pedido de casamento aqui.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 Pela primeira vez surpreender ela, Nialga, né? eu nunca tinha conseguido. Você hum. <risos> é doido? Aí eu desmancho em lago, Mas junta tudo assim, eu fico muito feliz, não esqueço que eu tô ali pra, pra trabalhar de forma alguma. Você foi muito ousado. <risos> claro. Mas, mas eu faria o mesmo. <risos> Obrigado. Agora trabalha! Agora faz justo, parceiro. E ó, é bom ganhar esse prêmio, porque senão a festa vai ser... <risos>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 Eu errei. eu entregou uma frango a uh, crua, porque nós não tem jeito para, não tem permissão para abrir, para ver Sença. Sença. Eu estou usando esse óleo agora, João. Eu só vou Desculpa. testar, por favor. Não, mas eu estou fazendo o oh, meu. Oh, prato, eu vou tirar, Val. eu vou tirar. Eu não foi sabendo quanto tempo para cozinhar a frango, mas depois eu errei, eu consultei rapidinho. Quer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 Eu vou fritar na hora, o se seu gosto é quente, né, chefe? Ah, tá. Tá aqui, ó. Peguei uns churros e fui testar. Eu tava testando em uma panelinha à parte. Oh, para tudo, para tudo. A massa tá crua dentro. Olha a temperatura que tá esse óleo: 180 graus. Como é que você sabe que tá 180 graus? Porque eu tinha colocado ali.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 Equipe vermelha, eu quero dois nomes para eliminação. Sim, sim. sim. Galera, parabéns, hein? Olá, parabéns a todo mundo, parabéns. hein? Tá todo mundo de parabéns. Sim, não ter que indicar ninguém para a eliminação é um alívio. O é um negócio que tá entrosado é só continuar só assim. É. É só continuar, continuar assim. Meu frango voltou cro. Eu. Eu. Indique. Como você diz?